E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tá gostando do frio? Tem gente que gosta, né? Tá adorando. Tem gente que não adora, não. A situação vai continuar praticamente inalterada. Diminuiu meia graduação, tá? Só um pouquinho, mas ainda está muito frio e vai continuar esse frio aí pela frente ainda nos próximos dias, principalmente durante as noites e madrugadas. O sol vai embora, o que vem logo depois entra em cena o frio e ele vai continuar todas as próximas noites, diminuindo um pouquinho devagarinho até o que? Chegar outra frente fria. É verdade, Tá lá já no extremo sul do continente, se organizando e chegando por aqui entre sexta e sábado, trazendo alguma instabilidade no tempo e depois queda na temperatura, frio, cachecóis, agasalhos. E se você tem aí algum sobrando, dá para quem não tem, porque é importante nesse inverno cuidar das pessoas também, solidariedade, temperaturas em elevação durante o dia, 20 graus a 23, a 23 no litoral, 22 graus na capital, 24 no interior. E à noite, seguro frio. Um abraço a todos. O do tempo.